O Evangelho é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 Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram. Também vamos contigo Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora. Por causa da quantidade de peixes Então, o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro Ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa Pois estava nu E atirou-se ao mar os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe Esta foi a terceira vez que Jesus Ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João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 Amados irmãos e irmãs aqui presentes na igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, estamos celebrando hoje a liturgia do terceiro domingo da Páscoa e juntamente com os apóstolos estamos fazendo a nossa experiência pessoal com o ressuscitado. Para os apóstolos que conviveram com Jesus e que também participaram de tudo aquilo que Jesus tinha vivido na sua paixão morte, entender que Jesus tinha sido morto e depois ressuscitado era um grande desafio. Por isso, aos poucos, Jesus vai se revelando aos apóstolos para que eles também pudessem ter a certeza de que aquilo não era uma ilusão, mas que o Senhor tinha sim ressuscitado verdadeiramente. Então, até a ascensão de Jesus aos céus, o Evangelho diz que Jesus apareceu inúmeras vezes aos seus seguidores. E hoje, Jesus aparece pela terceira vez. Antes dos apóstolos seguirem Jesus, eles viviam uma vida normal, trabalhavam, como pescadores, tinham este ofício para ganhar a vida. Mas e depois que o Senhor morreu e ressuscitou? O que fazer? Continuar a vida de antes? Continuar sendo pescadores? Esta é a alternativa. Por isso Pedro... É aquele que chama o grupo dizendo eu vou pescar, os outros também, nós vamos contigo. E eles vão navegar pelo mar de Tiberíades como antes faziam, em busca do sustento, em busca do seu trabalho. Mas é interessante que eles passam a noite toda tentando e nada pescam. Seria um tempo desperdiçado? Na realidade, seria uma forma de organizar a vida. Por isso eles estão tentando. E no meio da madrugada... Quase amanhecendo, na aurora do dia, alguém aponta lá na praia. Pescaram alguma coisa? Não, não pescamos. Então lance suas redes do outro lado e vocês pescarão. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma pesca milagrosa. Os apóstolos ouviram a voz desta pessoa e obedeceram. E quando a pesca milagrosa acontece, João reconhece. Pedro, é o Senhor. Pedro então compreende... Que somente o Senhor poderia fazer tal milagre na vida deles. Então Pedro faz um gesto. Um pouco diferente. Ele veste a roupa e pula no mar. E o que significa isso? Significa que Pedro reconhece que Jesus lhe aponta agora um novo jeito de viver. Pedro então se reveste desta nova forma de ser, de viver e de pensar. Não como um simples pescador, mas agora com alguém como alguém que tem uma missão pela frente. Por isso ele se veste E ele vai em busca de Jesus Os apóstolos maravilhados com a pesca Vão também conduzindo a barca para a praia E acabam pescando 153 grandes peixes Aí está, queridos irmãos e irmãs a grande experiência que a comunidade dos apóstolos está fazendo neste domingo. Obedeceram a palavra de Jesus ressuscitado. E por isso a pesca milagrosa aconteceu. Mas a curiosidade ainda está no coração deles. Eles querem ter a certeza se aquele ali é Jesus. E Jesus, então, partilha o pão e o peixe E aquilo faz com que eles reconheçam de fato que é o Senhor Porque somente Jesus pode dar o verdadeiro alimento que eles precisam Sobretudo depois de uma noite de trabalho E um diálogo acontece entre Jesus e e Pedro, três vezes a mesma pergunta, Pedro, você me ama? Este amor que Jesus pergunta, é sinal do amor perfeito. Jesus está perguntando se Pedro agora o ama mais do que antes. E aí nós vamos recordar que na sexta-feira santa, o que que Pedro faz? Ele nega Jesus três vezes. Ele chora amargamente e se arrepende disso na sexta-feira santa. Mas agora, contemplando Jesus ressuscitado, não dá mais para negar. A vida de Pedro agora deve ser uma vida transformada... Por suas experiências com o Senhor vivo. Então ele responde, sim Senhor, eu, eu o amo. Mas na terceira vez, a ficha de Pedro cai. E ele compreende que Jesus estava pedindo algo muito maior que ele. Muito maior do que ele podia dar. Que era amar Jesus até o fim da sua vida. E por que Jesus então aparece aos apóstolos, dialoga com eles e faz estes sinais? Porque logo Jesus iria voltar para os céus. E quem iria continuar a missão os apóstolos, coordenados por Pedro, deveriam então se tornar pescadores de homens, como em outro momento do evangelho Jesus disse, eu farei de vocês não pescadores de peixes, mas pescadores de homens, pescadores de corações, pescadores de pessoas. E o que significa isso? Que eles foram chamados para apacentar os cordeiros. Eles foram chamados para evangelizarem, para ganharem almas para o reino dos céus, para anunciarem ao mundo a palavra de Jesus. E se nós podemos então interpretar o evangelho de hoje com a nossa vida, com, o nosso, com a nossa atual realidade, podemos compreender claramente que este mar que a palavra hoje nos apresenta significa o mundo. Significa as nações, os países, os povos E esta barca é símbolo da igreja A igreja está navegando pelo mar do mundo A igreja está presente em tantas partes do mundo Navegando e quando a igreja lança as redes, significa que ela está evangelizando, sob o comando de Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus para ser o primeiro a testemunhar. Hoje para nós, Pedro é o Papa Francisco. E ao mesmo tempo, todos aqueles que ajudam lançando as redes, são os bispos, os padres, os religiosos, mas também cada pessoa que se dispõe a colaborar com o reino, seja como catequista, seja como ministros, Seja como tantos movimentos e pastorais que a igreja tem. Onde cada um pode colaborar do seu jeito, oferecendo seus dons para evangelizar. E quanto mais nós lançamos as redes, sob a orientação de Jesus ressuscitado, mais almas são salvas para Jesus. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus repete a mesma pergunta para cada um de nós. Tu me amas? Com certeza a nossa resposta é sim. Se nós então amamos a Jesus, nós precisamos e devemos, Lançar as nossas redes, onde estivermos. Seja onde for, devemos evangelizar. Porque o próprio batismo nos dá esta graça. Todo aquele que recebeu o batismo é um discípulo missionário de Jesus, diz o documento de Aparecida. Portanto, não podemos ficar de braços cruzados, numa época em que a evangelização é urgente, e a gente pode pensar: será que nos dias de hoje tem gente que não conhece a Jesus? Com certeza tem. Por isso, Cristo conta com cada um de nós, para levarmos o seu nome para levarmos a sua palavra até estes corações. Então que o evangelho de hoje, este evangelho pascal, provoque o nosso coração para que nós então tenhamos atitudes de ganharmos almas para o Senhor, oferecendo os nossos dons, nossos talentos e tudo aquilo que somos. E neste primeiro dia do mês de maio, nós celebramos a festa de São José Operário. Rezamos hoje nesta missa por todos os trabalhadores. E aqui na nossa comunidade paroquial, existe um grupo chamado Irmandade de São José. Onde as pessoas usam e são identificadas por esta fita amarela, simbolizando a sua pertença a esta irmandade, que tem por missão viver a espiritualidade de São José, fazer parte da comunidade e testemunhar. Então hoje, neste dia de festa, algumas pessoas estarão também ingressando neste grupo, nesta irmandade. Irão receber a fita com a medalha de São José. Então, gostaria de convidar as pessoas que hoje receberão a fita, para que se coloquem ali à frente de São José. Todos podem ficar assentados mesmo. O padre vai fazer a bênção e vai impor as fitas conforme manda o ritual.